Olá, recentemente estou vestindo um pouquinho mais no meu canal E resolvi ver um chroma key pra mim Que é bem legal ter um fundo verde para poder modificar Ou até tirar o próprio fundo né Com isso eu achei esse da Elgato Que tá na promoção na Kabum Que é o mais barato que eu achei da Elgato Por 839 reais pagando à vista Ou 1400 E é algo muito caro pra se investir logo de começo Com isso eu resolvi fazer o meu próprio E vou ensinar vocês a fazer o seu próprio chroma key Por menos de 50 reais Então vem comigo e vamos lá Então vamos lá falar dos itens agora Primeiro a gente precisa de um cano PVC que ficou 20 reais os 6 metros Aí eu já cortei já pra fazer o pé E pra fazer o... a armação dele Depois os cotovelos e os T's. Que é pra fazer a junção da armação E os T's pra fazer a base E tava mais ou menos R$1,50 cada A tesoura, se você precisar cortar o TNT Se ficar maior do que você pensa Se você for menor de idade, por favor Peça ajuda aos seus pais, claro E todo mundo tem em casa, então não teve custo A intenção de ser barato é economizar ao máximo né? Então eu utilizei um grampeador para prender o TNT e provavelmente você tem em casa E se não tiver, pode usar até uma cola E por último também o TNT Como eu pretendo fazer em duas camadas Então eu comprei mais de 1 de um metro Então eu comprei 3 metros E tava 1,40 o metro Então saiu baratinho E juntando tudo isso no projeto Vai ficar mais ou menos assim E ficou assim Como a intenção... É, gastar menos, então a gente vai usar o nosso grampeador para fechar essas bordinhas aqui do canto E do outro canto também Só vim aqui, ó, fazer sombra porque eu tô em cima E grampear, vai fazendo até o final Depois de fazer, ela vai ficar assim, ó grudadinho, aí é só vestir na armação depois de fazer a armação, como vocês viram como ficou, é só jogar o TNT por cima fazendo duas camadas, ó, duas camadas para ele ficar essa cor assim, esse tom bonito forte, pra não atrapalhar na hora de fazer no, no, o, o efeito, aí vocês viram que tá um pouco amassado o TNT, mas não tem problema que eu depois eu vou desamassar E ficou... <risos> teve um espacinho de, de três dedos aqui, mais ou menos, que eu vou cortar depois pra deixar certinho por enquanto é isso, lembrando que tem que ter uma distância da sua cadeira, minha cadeira gamer, até o computador pra luz, que no caso eu tô usando essa luz aqui pra bater nela e ficar melhor agora vamos ver no computador, então tô aqui agora, tô gravando a tela pra vocês verem pode ver que o fundo verde tá aqui, tá fazendo alguma sombra por causa que a minha iluminação não é boa ainda porque precisa de iluminação pro chroma e uma iluminação pro meu rosto, pode ver que tá fazendo uma sombra aqui ó, que eu tenho uma iluminação no meu rosto aqui, o do chroma, eu tô usando só o do quarto mas às vezes não é suficiente, mas como a distância eu não tô muito longe ó, pode ver que não faz tanta sombra, isso já ajuda bastante, então vamos lá, vou agora aproveitar e ensinar no OBS como que mexe com o Chroma aqui. Vamos aqui, ó, primeiro na captura de tela, né, do, do, da webcam clica com o botão direito, filtros já tem um Chroma key aqui já feito só que eu vou ensinar um novo vem aqui, Chroma aqui, vem aqui, ó, teste Chroma, ok, ó, de primeiro ele já já reconhece o verde, mas como o verde não é muito igual, ó, pode ver que ainda tá um, um chubiscado aí né? a gente vai em similaridade aqui, ó vai aumentando até sumir com isso, ó, eu já sumi. ou não, né? O, o verde. Mas como tá fazendo um pouco de sombra, pode ver que ó, no contorno do meu dedo tem um pouquinho de verde. Só que pra quem faz stream, isso daí não faz muita diferença. Já tô, ó, já sumi. Praticamente, ó. Se eu quiser virar o personagem aqui, ó. Diminuo meu tamanho aqui, ó. Virei o... Carinha, eu deixei o pub aberto aqui pra deixar de fundo, né? Pra você ter mais noção quando tá, tá funcionando ou não. É isso aí. E tomar cuidado com a roupa que veste. Eu percebi que eu tenho bastante roupa verde. Então, demorei. Se eu focou. um boné aqui, ó, ele é de outra cor. Aqui já some minha cabeça, já. Ele é um verde mais escuro, só que fica estranho. Fazer um string com o pub meio sumido, fica muito estranho. eu vou usar um boné. Pega um preto, né? Um pretinho. Já era Esse foi o Chroma Deu 30 reais no máximo Então eu espero ajudar bastante vocês Eu arrumei os detalhes que faltavam, né? Do tamanho e tudo mais E é isso Espero que vocês gostem Deu um pouco de trabalho Eu fui pra caramba Se der, dá um like aí Se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa Comenta aí E é nóis Até o próximo vídeo Falou, valeu!